Work. 106 Sete balitas para a caseta Daqui a pouco tem que parar a e voltar E sincronizar de novo Ok Aqui que tem as balas eu vou pegar Moleque tá onde? Ah, tá ali, um moleque. Peguei a balita. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui. Não. Um molequinho ali. unique. Hey little man. Make sure the coast is clear. No soldiers, none of Robert's men, yeah? 4. É, área 4. You know he's expecting us. Well fazer mais interessante. bom lá. Ai... Ei, hey, Tess, ei, hey, Tess. Oi, como você está hoje? Eu ouvi você Não, não, não, não. Ei, Tess, um. ei, okay. okay. hey, hey, O cara apareceu muito brasileiro. <laughs> <risos> a ah, é? colete, assim, mano. Não é pra mim não. Ei, cara, ei cara. Opa. for Isso um não dá de mirar. <risos> Eu vou fazer a ameaça mesmo shirt on. Bat's coming right up. don't even think about cutting in line Fucking A, waiting on this rat forever Fritando ratão, véi X ratão Isso aí mesmo Sorry, man These dogs are all accounted for Sold out in less than an hour Try me next... 15. 15 tickets um cachorro Bastante é, Se bem é que pra, pra no meio do apocalipse, né? Então, deixa eu tocar em ti então. Ó, oh, te toquei agora. Quanto você não custa? É isso? Nada do seu não posso entrar aí? Quero nos cara Adeus. Ah, deixa eu ver a luta, cara. Malik. Três é bem vencido hein? Ah, qual é? Eu dou uma... uma surra nesses caras facinho. Assim. Ah, pera aí. Vortei, sincronizar... fez scan. Ai. Pronto. <risos> Oxi, balançou a minha... minha lanterna. Nada aí Oh, facão Opa Aviso de recrutamento FFS Aviso, serviço do sistema civil General da zona de quarentena de Boston Para que se fada... É, esse jogo é mais 18 mesmo, então não tô nem. É, cliquei no botão errado! Saudação! Como civil forte, vem. Hã? Como civil forte? Como assim? Vem por este modo receber ordens de serviço para participar em vários deveres relacionados com a manutenção da zona de quarentena. Apresente-se pontualmente no Gabinete Principal, Ponte Charles, às 6 e meia de 15 de dezembro e será enviado para um posto de administração das Forças Armadas. Se, por, ventura própria, ventura, se, por vontade própria, não aparecer a hora e no local indicado nesta ordem, o infra infrator será sujeito à restrição nas rações e a uma possível perda de residência na zona. Leve consigo esta ordem quando, quando se apresentar aviso importante, ler com atenção se participou em ordens de serviço nos últimos seis meses traga provas consigo e o serviço será adiado se tem qualquer problema físico ou mental que, na sua opinião o impede de cumprir o serviço traga uma certificação do médico que descreva essa condição traga um certificado do médico rece... certificado médico oh caramba, eu tô ruim hoje e o vídeo já foi dividido tá? Um de 60... daqui a pouco vai atingir o de 60 minutos e vai dividir o do play. Então vou vim aqui primeiro porque aqui tem um diálogo. Entendi. Aqui é procurado da Marlene. a de procurado. Por afiliação aos vagalumes. Essa aqui é a Marlene. É a... É a chefe dos vagalumes. É rainha, vagabundo. Oi. We should get a move on. We should get a move on. I'm looking for Robert. He comes through here. Half hour ago, he went back to the wharf. He's there now. Aí, aí. Né, tá aqui. A minha cadeira faz barulho pra caramba. Look for the light. Aí, primeiro combate. Here we go. Here we go. Here we go. Let us through. You guys need to turn around and head back if you know what's good for you. Our beef isn't with you. Nós just queremos Robert. Você não quer fazer Robert. this. Parece que foi o contrário, não é mesmo? Tem 11 balas. Vou gastar vou duas. Eles só vão aparecer só aparecer. Opa! Queiro de Valeu. Vai, Tess, atira nele. Tess. <risos> Boa então, né? Boa. Morreu. Ótimo. Opa. Ai ai! Nice done, Texas. Não gastei nenhum um tiro. Só dei um tirinho. Tá de boa. Nossa! De boa a saca o tiro na barriga. Ah, vai abrir. Não. Pega aí. Pega o meu corpo também, né, de preferência. Não só a mão. Ratinho. Agora eu não vou gastar nada, porque eu vou ir na surdina. Eu sou, eu sou, nesse game, isso aqui, eu, eu sou, sou stealth, aqui, stealth mesmo. Tô indo. Na, na maior parte dos jogos eu gosto de ser stealth. Exceto os jogos que não tem como vocês you know terem. Take... Ok, então. É o seguinte, eu não sei o que, que cortou do vídeo. Provavelmente só a conversa deles ali. Porque, de, porque eu... Da última vez, acabou a registração, acabou a gravação de tela do Play, e voltou automaticamente. Dessa vez não, eu tinha que voltar anualmente. <risos> então eu não sei exatamente o que aqui, ah, cortou aí, mas eu acho que só um pedacinho da conversa deles. Mas tanto vocês já tinham a legenda, então tudo, tanto faz. Ah, ele vai se virar antes, né? Talvez não. Opa, e aí, irmão? Tes, ah tá, vai pegar o cara do outro lado, né? cara Tes, ah tá, eu linhei-los against the wall e bang, bang, bang. Eles just executaram todos eles. Shit. É como isso all over the city. Estamos cracking down on them hard. Vai lá, Tess. Foi. Opa, dropou uma chave aqui chave do armazém. Chave do armazém. Uau. Vamos vasculhar a área para suprimentos. Não sei, se vocês quiserem que eu, que eu pule a parte de exploração, eu também pulo, tá? Eu só dar uma aceleradinha. Eu vou dar uma aceleradinha nessa parte de exploração para vocês verem como é que fica. Aí depois, nos comentários, você me diz como é que prefere. Tem vida bom para frente, testa. mas não tô full life ainda. Mais vida, ok, pronto. Então aí vocês viram como é que é uma exploração acelerada. Aí vocês me dizem qual que vocês preferem. Você prefere ver o explora mesmo, você prefere que eu acelere as explorações e porta para o objetivo. Do Another once over and then head out. It's getting close to curfew. What about Robin? Who's he holding up with tonight? Guy's too paranoid to stay here by himself. Fuck to find him. We'll check in with the others and come up soon. Okay. Mais nada, só tinha a garrafa mesmo? É, só tinha a garrafa. Nossa, que tem que tomar muito cuidado. Teve uma vez que eu tava no modo difícil, mano. E eu esbarrei na lata de tinta que o inimigo me viu Eu não sabia que esses barragem na lata de tinta ele ia me ver. Aquelas latas de tinta ali mesmo. Celou Não sei onde é que tá o outro, então valeu falou! Tem outro cara. Ah, tem mais dois, né verdade? E tem mais dois lá embaixo, supostamente. Tá, o que eu tenho que esperar. Esse ali eu acho que vem até aqui, se não me engano. Ou ele vem até aqui ou ele vem até aquela caixa ali, ó. Ah, era melhor eu ter matado o outro. Não, eu vou conseguir pegar os dois. Nossa, ele. Nossa, ele foi até bem antes do que eu pensei. Ele vai antes da caixa. Então eu posso me esconder aqui supostamente. Ele deu a volta ali. A não ser que foi bug. Tem também. Nossa, agora desincronizou tudo. É, foi bug mesmo Que isso? Que isso, mano? Oxi Como que isso aconteceu? Tá bom, foi bug mesmo Bugou tudo Tem mais um Tá lá, ó Ah, acabou, ok Agora deu, né? Tem um garrafa Eu fiz isso aqui, ó Isso aí alerta dos inimigos Tá Ó, oh, tem slime verde ali Ok Pronto, pra cá Facosa, aí sim Nice Vou guardar pras portas não, não é pra guardar pros inimigos, é pras portas mesmo. As portas que abrem com faca que tem umas coisas boas. Mais garrafa. Wrong. There's our boy. That cocky son of a bitch. Let's go wrap this up. Essa parte é chata mano. Mas vamos lá, já sei como fazer. Let's be smart about this. A lot of... Eu, sei, Tess. Eu tenho o zóio. Tem um pau. Tá calinho pau neles. Barbeper. Uh. Uh. Uh. Uh. Eu não lembro até onde é que ele vai, mano. O onde que tá isso, outro cara, mano? Cara, ele tá conversando com quem, mano? Não tem mais ninguém aqui. ele falou, primeiro tá aqui. Opa! Melhor arma do games Fijolão Não dei nada Tá, agora tem que ir lá pro outro lado Ah, eu vou tentar fazer do, do jeito que eu, que eu tô ligado que dá pra passar na surdina Daí se eu falhar... Acontece Agora tem que pegar esse cara ali Mais faca Uma nota aqui Que eu vou pegar depois Porque agora eu não vou querer ler agora não Tá Tem um cara que vem com um pedaço de pau pra cá, velho Onde é que tá ele? Ah, tá ali ó Eu tenho que esperar ele dar a volta. E aí eu pego o cara aqui na frente. Se bem que, que tava no eu acho que dá pra pego agora. Vacilei.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 eu não vou se pegar porque tem um outro cara que tá olhando pra cá o cara que tá lá, ó. Agora ele não tá mais Ah, mas aquele ali pode se virar a qualquer momento Ah, ele não se virou, mano Nossa, eu poderia ter ido Ele vai se virar, vai Joe. Merda, né? Agora já foi. Think God. Será que tem como ainda? Tipo, se fizer isso aqui, o resgai não. Ué, o cara bugou. Tá, volta, volta, pega o tijolo, pega o tijolo, pega o tijolo, pega o tijolo. É, não deu pra passar na sordina. Vamos lá. Cadê os caras? Estão todos lá dentro, né? Provavelmente. Não acho que vai ter algum aqui fora. Tá lá. Tem como mandar eles pro outro lado? Tá, Snow. Acho I'm here, Motherfucker. Eu Oi. <coughs> hello Nossa, até que susto. Eu tenho um... Noise. Nice. <risos> Eu não imaginei a naquele vídeo, mano. Agora não dá mais. Catei. Era o último. Pronto, era o último cara. Não tinha um que ficava ali do canto, mano. Eu tô com medo de ter bugado. Porque geralmente é aquela buga. Mas, ok. Vamos continuar. Eu sei que pra lá não tem nada, porque eu já peguei tudo. Ou, ou na verdade, tem garrafas, né? Mas... tudo de boa. Então, vamos lá. Manifesto de carga. Pô. Os soldados viram um dos nossos navios Navis? Eu tô bom. Navios. Pensei que, estavam, que estávamos feitos. Mas aquele Robert conhecia um deles. Conseguiu suborná-los para que nos libertassem. Parece que serve para alguma coisa o filho da mãe. Sabe falar. Nossa, eu pulei um ponto e ficou muito ruim a frase. Parece que serve para alguma coisa. O filho da mãe sabe falar. Mas custou-nos um terço da carga e não consigo deixar de pensar que fomos enganados. Como é que, nós, como é que nos encontraram com aquele nevoeiro? Enfim, eis é o que conseguimos trazer. Dois caixotes de roupas, de roupa, algumas Calças de ganga novas, de ganga novas, um caixote de papel higiênico, dois caixotes de carne congelada, mais bisonte cana canadiano, tá. um caixote de bebidas alcoólicas, ok, alcoólicas. O gajo, já tenho, já tenho, e aqui tem uma nota. Nota das docas: O que raio que fazemos com este gajo? Não gosto das ordens que dá, não gosto daquele rabo de cavalo estúpido, e não gosto mesmo nada de ainda não ter recebido. Já para me dizer que as pessoas que os perseguem são as mais perigosas da cidade. Ah, nós aqui. O que é que será que vai acontecer quando souber, souberem que estamos envolvidos? É, já aconteceu no caso, né? Por que, que eu tô correndo desse jeito? Isso não é a corrida de... de... Não, não, eu acho que só tem no Drost of Us 2, né? A corrida de emergência. Emergência. Corrida de quando tem perigo. Deixa eu ver se o cara não bugou aqui. Não. Ok, então tá só. Let's, Let's go, então. Entremos. E o Robert tá ali dentro. Bora seguir. Get back, get the fuck back. You just want to talk, Robert. We well, got fucking talk about. Put your gun down. Go fuck yourself. He's running. Bora lá. Robert? Parkour. Come on, here. Chutão. Parkour. Tem barulho aqui. Opa! Por que você não escalou, mano? Sem ressentimentos. Nenhum. is you heard it ain't true, okay? I, I just want to say the guns. You want to tell us where the guns are? <clears throat> yeah, sure. but it, It's complicated. Hmm. Uh, look, all uh, right. Just hear me out on this. I got. <laughs> Fuck. Stop! Stop! Stop! Quit your squirming. You were saying I sold. Him. Excuse me. I didn't have much of a choice. I owed someone. You owed us. I'd say you bet on the wrong horse. I just need more time. Just give me a week. You know, I might have done that if you hadn't tried to fucking kill me. Come on, it won't Who has that. our guns? I can't. Just give me a couple days. Ah! Oh, Who has our guns? the fireflies What? They're basically all dead. We can just go in there, finish them off. We get the guns. What do you say? Come on. É só uma ideia idiota Assim como dar dois tiros nele. Well now what? Let me go get our merchandise back. How? I don't know. We explain it to them. Look, let's just go find a firefly. We won't have to look very far. There you go.